La primera ponencia son de um, don José Suárez Neves y Sofía Costa Macedo. Voy a hacer una muy breve presentación de ambos. José Suárez Neves es doctor en Sociología de la Comunicación, la Cultura y la Educación, investigador integrado y subdirector del Centro de Investigaciones y Estudios en Sociología y profesor del Departamento de Sociología de la Escuela de Sociología y Políticas Públicas del ISCTE. Es director del Observatorio Portugués de Actividades Culturales, OPAC. La, le acompaña también Sofía Costa Macedo, que es doctora en Historia Moderna y Contemporánea, investigadora integrado por, eh, integrada del CIES si ISCTE y del Observatorio Portugués de Actividades Culturales, OPAC. Es profesora invitada en ISCTE y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Portuguesa de Arqueología Industrial, de la Junta Directiva de ICOMOS Portugal e del comité organizador del Foro de Patrimonio. Su presentación lleva por título Patrimonio cultural ante el COVID-19: impactos y medidas en la gestión de monumentos en Portugal. bem uh, bienvenidos y, y adelante. bom dia a todas e a todos. Obrigado pela apresentação. Eh, obrigado também pelo convite e pela eh, oportunidade para eh, fazermos esta eh, comunicação. Eh, é uma comunicação eh, que eh, se insere eh, num estudo mais vasto, que designamos da de salvaguarda à valorização dos monumentos nacionais de Portugal e a abertura eh, ao público. Eh, é um projeto do OPAC, eh, eh, que teve início em eh, 2019. Eh, e que eh, decorreu da constatação da inexistência em eh, Portugal de estatísticas na perspectiva da visita eh, relativamente aos imóveis, eh, ao património eh, imóvel, ao contrário do que existe desde meados da, da década de 1960 eh, para eh, os museus eh, designadamente. Uma breve apresentação do OPAC. O OPAC teve início em dezembro de 2018, portanto é um observatório relativamente jovem, como foi dito já, funciona no âmbito do do Instituto Universitário de Lisboa e mais especificamente do CIES, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, no âmbito do qual trabalham investigadores de várias áreas, da Sociologia, da História, das Políticas Públicas, enfim, entre outras, entre outras áreas. É esta a, nossa, a estrutura da nossa apresentação, farei um, breves referências de enquadramento e de método relativamente aos dados que iremos apresentar e depois a Sofia Costa Macedo fará a apresentação dos resultados, voltaremos depois para breves sínteses. Uh, o resumo da uh, comunicação uh, uh, pode, uh, uh, digamos, uh, sintetizar-se em três... Ou quatro um, linhas. Um, por um lado, os, uh, as implicações uh, da pandemia pelo Covid-19 do ponto de vista do encerramento e, de uma forma mais uh, genérica, uh, nos públicos, uh, em, muito em especial uh, com os encerramentos uh, que ocorreram em 2020 e 2020. 2021, onde a questão eh, colocada é esta, qual o impacto da Covid-19 no património cultural, como se refletiu a pandemia na gestão dos eh, monumentos eh, nacionais. Eh, daremos eh, conta, seguidamente, de eh, dados de dois inquéritos que realizámos eh, com eh, incidência em 2020 e em 2021 focando-nos nos Monumentos Nacionais de Portugal com uma, um enfoque específico digamos, depois nos no património mundial. Os inquéritos que referi que irei detalhar um pouco mais à frente têm uma base quantitativa mas ou têm na sua origem uma base quantitativa, mas têm também uma vertente qualitativa com perguntas abertas e eh, daremos também eh, conta eh, dessas, eh, desses resultados, eh, digamos, eh, de alguma maneira em dois sentidos. Por um lado, das atividades e medidas tomadas pelos movimentos nacionais nas várias fases eh, do período pandémico e das principais mudanças e desafios que se colocam ao eh, património eh, cultural. Um, os uh, efeitos da pandemia uh, foram estudados no âmbito do setor uh, cultural, é claro, incluindo o uh, domínio uh, do património cultural a uma escala global. Uh, fomos acompanhando, esses estudos foram sendo uh, produzidos, uh, mas uh, esses os estudos no âmbito do património cultural uh, abordaram sobretudo Uh, os uh, museus, são vários os relatórios uh, que temos uh, disponíveis uh, desse ponto de, de vista. Uh, uh, quanto ao património cultural uh, imóvel, uh, mantiveram-se relativamente mal conhecidos esses impactos, com uh, poucas uh, investigações uh, nesse âmbito. Uh, Isso, uh, de certa maneira, constituiu uh, uma oportunidade para o estudo que tínhamos iniciado em eh, 2019, o que fizemos então foi eh, incluir eh, um módulo específico sobre eh, a Covid-19 no nosso eh, estudo e eh, fizemos repetição eh, de eh, recolha de informação... Um, no, no estudo, que tem uma base, aliás, uh, anual. Os uh, resultados dos estudos uh, disponíveis indicam como sendo mais relevante ao nível dos impactos, por um lado o encerramento permanente ao público de uma parte das instituições, uma perda de receitas assinalável ao nível global e transversal uh, e a aceleração de processos de uh, transição digital. Digamos que daqui constituiu talvez mesmo uma oportunidade. Ao nível das medidas, por um lado uma reflexão interna sobre o papel do património cultural, sobretudo dos museus, no mundo pós-pandémico e também a adoção de um novo paradigma do ponto de vista da programação, dos públicos, da relação com a comunidade. Ainda dois, uh, alguns elementos de, de enquadramento, um, por um lado o Centro do Património Mundial promoveu uma análise sobre os impactos da Covid-19 no património uh, mundial, com monitorização dos encerramentos dos sítios, os processos de transição digital, reflexões sobre a crise pandémica e a opinião de gestores de uh, sítios. Alguns dados em abril de 2020 e depois em abril de 2022, do ponto de vista dos encerramentos, do ponto de vista do encerramento parcial e daqueles que se mantiveram abertos, com evoluções nestes dois períodos. Em Portugal. Existamos algumas reflexões que incluem o património imóvel, mas que estão eh, situados no conjunto, ou que são eh, parte eh, do eh, conjunto eh, do eh, setor cultural, portanto com eh, um aprofundamento mínimo eh, relativamente a este eh, setor. Questão então, que impactos do, do Covid-19 puderam ser observados relativamente ao património cultural imóvel e que respostas, que medidas e que estratégias decorrem do contexto sob o ponto de vista dos responsáveis e técnicos dos museus nacionais eh, portugueses. Aliás, responsáveis e técnicos dos monumentos nacionais portugueses, há, alguma, há alguns deles eh, presentes eh, nesta, eh, nesta, neste encontro. E a quem, aliás, agradecemos muito a colaboração prestada ao longo eh, dos, das várias edições eh, do eh, estudo. Agora, mais especificamente, para eh, situar eh, o módulo eh, sobre a Covid-19 no Inquérito aos Monumentos Nacionais eh, de eh, Portugal, que integra, como eh, disse, o estudo mais vasto que referi inicia inicialmente. O inquérito aos monumentos nacionais de Portugal, enquanto o estudo centrado sobre o património cultural imóvel classificado, categoria dos monumentos nacionais, possibilitou a construção de conhecimento sobre o impacto da Covid-19. Temos aqui, deixamos alguns dados de referência, para 2020, os monumentos nacionais classificados são 819, os monumentos nacionais visitáveis, digamos, no nosso universo em estudo, são 236. Os monumentos eh, nacionais visitáveis são eh, 136, 176, dos quais 28 eh, são imóveis integrados nos sítios do património eh, mundial. Dos 16 sítios do Património eh, Mundial Cultural em Portugal, 10 são abrangidos, de algum modo, já veremos isso a seguir, foram abrangidos pelo, eh, eh, pelo nosso inquérito. Eh, temos aqui, as inter a intervenção é, é feita por mim e pela Sofia Macedo, mas a equipa é mais vasta, deixamos aqui a referência aos eh, nossos eh, colegas eh, investigadores neste, e colaboradores também neste, eh, neste inquérito. Muito brevemente, para dar uma noção da correspondência entre o património mundial cultural em Portugal e o património que foi, ou os momentos nacionais que foram inquiridos no âmbito do nosso estudo, não foram todos, como referi anteriormente, não foram integralmente, mas digamos há aqui uma perspectiva de alguma aproximação que esperamos continuar a fazer não era esse o objetivo inicial do estudo, mas, eh, digamos, é um dos objetivos que eh, se coloca eh, nesta altura, uma maior aproximação entre o inquérito aos monumentos nacionais e depois ao património eh, mundial. um pouco mais, mas não muito detalhada, eh, relativamente à metodologia deste módulo, como a vertente quantitativa, eh, do ponto de vista do número de visitantes, de atividades realizadas nos, nas diversas fases da crise eh, pandémica, depois a vertente eh, qualitativa, com perguntas abertas sobre atividades realizadas e medidas perspectivadas eh, também na aplicação de 2020 e de adaptação ao contexto de crise pandémica em 2021 não é suposto eh, eh, entenderem esta, esta mancha é mesmo para dar conta de, de que consideramos nos impactos da Covid-19 consideramos no inquérito um conjunto muito alargado de indicadores justamente para perceber ou para dar conta, para conseguirmos acompanhar os impactos, as atividades, a adaptação dos monumentos nacionais no contexto da covid em várias fases, porque cada uma delas, sabemos-lo bem, cada uma dessas fases implicou novos desafios, novas atividades para, eh, os, eh, para os monumentos nacionais. As questões que orientaram as perguntas abertas uh, são estas, nas duas uh, edições uh, do, uh, do estudo já realizadas, em 2020 e em uh, 2021, uh, no, uh, de 2020 com um foco inicial uh, muito direcionado para as tecnologias de informação e comunicação, para as redes sociais uh, online, uh, naturalmente, um, uma pergunta mais genérica depois em uh, 2021. Relativamente aos resultados do, do inquérito aos Monumentos Nacionais de Portugal, sobretudo a vertente uh, do módulo da Covid-19, a primeira grande evidência. Oi? Não, não. Ao contrário. Exato. Decorre, obviamente, é amplamente a quebra do número de visitantes, é, é extensível a todos os sítios, a todos os locais e com muita expressividade sobretudo naquilo que são os visitantes estrangeiros, que era, ou tem, tinha sido até agora o grande, digamos, o grande componente de visitação dos monumentos nacionais com quebras na ordem dos 82%, sendo que os números gerais de perda de visitantes situam-se ali nos 64 pontos percentuais, mais visível na área metropolitana de Lisboa, mais visível do que em qualquer outra região do país, e sobretudo também com maior impacto naquilo que são as estruturas enquadradas dentro da arquitetura civil, menos impacto nas estruturas religiosas, no património religioso, mais impacto nas estruturas uh, uh, civis, e sobretudo um, com um grande impacto naqueles monumentos nacionais que nós enquadramos em escalões de visitantes muito elevados, essencialmente com visitantes acima dos 100 mil das 100 mil pessoas uh, por ano. Portanto, estes os, são os que conhecem um maior impacto uh, uh, com uh, os anos, com os, os dois encerramentos, o encerramento de 2020 e o encerramento de 2021, uh, e a quebra de visitantes, que, aliás, é um, um pouco uh, digamos, uh, transversal uh, ao mundo, não é? os vários relatórios dão conta dessa situação e que em Portugal também se verificou e verificou-se também nos monumentos nacionais, onde estão incluídos os sítios de património mundial. Este número de visitantes, relativamente a este património mundial, é preciso referir que mais de metade das entradas dos monumentos nacionais correspondem a sítios de património mundial, e que este número tem vindo a crescer. Nos anos, nas vésperas de pandemia, nós, nós só lançámos o IMNP em 2019, com dados referenciados a 2018, portanto, nós só temos dados a partir desse ano, mas, uh, uh, efetivamente, entre 2018 e 2019, o número de entradas nos sítios património mundial em, em Portugal é, uh, efetivamente, uh, maior e mais expressivo do que em qualquer outra tipologia de monumentos nacionais uh, um, foram inquiridos e, portanto, obviamente, a relevância também de sítios de património mundial uh, no, no inquérito aos momentos nacionais. Quanto à COVID-19 e relativamente a outras, uh, enfim, a dimensões de, do impacto, uh, conservação e restauro foi uma das áreas onde os impactos da COVID se fizeram sentir com maior acuidade, uh, em que se detectaram, e que os sítios foram unânimes a identificar Uh, atividades de limpeza ou de manutenção de sítios as mais generalizadas, foi o que encontramos de uma forma mais generalizada em todos os sítios com menos expressividade ações de uh, conservação uh, e restauro uh, programadas e planeadas e efetivamente essas uh, até, até conheceram um abrandamento por causa da, da paragem de trabalhos efetivamente, mas as limpezas a manutenção não está obviamente isento desta análise a questão da reabertura e da possível reabertura e a, e a necessidade de articular e de redefinir circuitos de visitação nestes sítios. Portanto, limpeza e manutenção geral foram as atividades mais executadas uh, durante os três... Nós analisámos três períodos, analisámos a fase do primeiro encerramento entre março e maio, o período de reabertura e depois o período do segundo, um, do segundo encerramento entre janeiro e abril, e, portanto, em todos estes, e é isto que, que encontram também no gráfico, estes três períodos, e efetivamente estas, a, a grande a, digamos, ação feita nas, na, na manutenção do, do edificado dos sítios a, monumentos nacionais, assim como, por exemplo, com um, enfim, interessantes dados sobre a dimensão da visitação, onde claramente a, a, as dinâmicas da visitação dos sítios foram. Uh, repensadas, com a alteração de circuitos, com a limitação do número de visitantes, com a readaptação dos circuitos uh, de visitação, com uh, alguns dados interessantes relativamente aos, períodos, aos vários uh, períodos da fase pandémica, em que numa, fase, numa primeira fase uh, as visitas digitais ou as visitas virtuais foram implementadas em larga escala para serem menos aplicadas num segundo momento, enfim que há uma, uma certa reação também ao momento e à situação, mas com, uh, digamos, um objetivo muito claro por parte dos monumentos nacionais, e isso foi, foi uh, claro, quer na, na vertente qualitativa do estudo, quer na vertente quantitativa do estudo, que é um, o absoluto imperativo da reabertura, ou seja, a experiência presencial, a necessidade da visitação física, do estar no sítio, continua a ser preponderante, e os monumentos nacionais... Um, adaptaram-se e procuraram, por todas as formas, promover novamente essa, essa reabertura e essa, e essa experiência presencial uh, do sítio. Há uma melhoria geral nos planos de contingência, nos planos de limitação, uh, número de visitantes, com inclusivamente alguns uh, percursos abertos em locais normalmente não visitáveis, mas exatamente para poder promover essa, essas novas formas de visitação, com acessos mais controlados aos espaços, não só em termos higiênicos, mas também em termos até de conteúdos, e com uh, infraestruturas de acolhimento, uh, isto é, cafetarias, espaços de acolhimento, etc., mais relevantes num segundo momento, num segundo período de encerramento do que propriamente no, numa, numa primeira fase. Relativamente à dimensão da gestão, outra das, das dimensões onde os monumentos nacionais foram bastante, digamos, unânimes ou enfim, bastante presentes nas suas respostas, os recursos humanos foi talvez a principal preocupação, não só demonstrando ou denotando a, a carência dos recursos humanos, mas sobretudo a necessidade da sua adaptação aos no, às novas tecnologias digitais. E uma, uma melhoria ou uma, digamos, afetação de recursos humanos às áreas digitais, as áreas da comunicação digital, foi também noticiada, foi também informada pelos monumentos nacionais, ou uh, questões como a melhoria dos recursos informáticos, foi outra, enfim, das, uh, das medidas indicadas, as atividades realizadas, também estas decorrentes de, do, dos diagnósticos uh, identificados numa primeira fase, ou já numa segunda fase do, do, do período pandémico, no segundo encerramento, o crescimento das vendas online, verificado também na, na, nos momentos nacionais. Uh, os meios digitais e os processos de transição digital foram talvez uh, enfim, a face mais expressiva desta adaptação à Covid-19 ou à pandemia, com uh, atividades nas plataformas uh, de comunicação uh, social, online, uh, Facebook, Twitters, mas também o Instagram. Uh, Uh, portanto, com a utilização de outras uh, redes sociais, um, fora fora do, do Facebook, não é? do, do tradicional Facebook, tinha sido o meio até então utilizado, e portanto, os momentos nacionais também indicaram novas plataformas onde uh, se fizeram ouvir, uh, mas uh, com a criação de conteúdos digitais, para além das questões de comunicação, com a criação de novos conteúdos digitais, e sim, entre eles, um, a digitalização de acervos ou disponibilização digital dos acervos dos monumentos nacionais, uh, com uma atenção dada aos websites ao longo de toda a crise pandémica. Um, claramente que na dimensão, nesta dimensão de meios digitais há efetivamente uma aprendizagem num primeiro momento para um segundo momento, ou seja, uh, o primeiro encerramento serve um pouco como, ou serviu um pouco como um, diagnóstico da situação, as nossas fragilidades e onde nos podemos ligar com os nossos públicos e, claramente, numa segunda fase, implementadas com a criação, alteração, modificação de websites e, e promoção de novas formas de, de comunicação com os seus públicos na esfera digital, uh, e, enfim, acelerando aquilo que a Helena Barranha também indica como os ultimatos digitais, não é? E portanto, enfim, dando conta também disso. No, no conjunto do património mundial uh, dentro do, do, do este, deste inquérito, um, há, há sempre uma reação, em percentagens mais elevadas, há sempre uma reação mais elevada do, do, dos sítios património mundial muito nítido e muito claro relativamente às, aos processos de transição digital e aos processos de transformação digital e como acho que já só temos dois minutos vamos acelerar aqui um bocadinho obviamente denotando também a questão dos constrangimentos e das fragilidades decorrentes da falta de visitantes aliás a falta de visitantes foi o principal constrangimento indicados por vocês não é? são vocês que nos indicaram esta, esta matéria quer a insistência de recursos a quebra drástica das receitas acentuadas, uh, uh, digamos, uh, enfim, associadas a esta matéria, ou a oportunidade para os processos de transição digital, de duas maneiras, quer na criação dos conteúdos, ou melhor, quer na readaptação, readequação dos conteúdos, daquilo que vocês, digamos, proporcionam uh, aos vossos, uh, enfim, a quem vos procura, quer nos recursos, com diversificação da oferta, com. Preocupações com a literacia digital das equipas, com a necessidade de reposição de uh, equipamentos informáticos, por exemplo, melhoria de equipamentos informáticos, mas prevalecendo sempre, como disse há um bocado, um, a reabertura e a captação de novos públicos, que foi claro e evidente neste período de pandemia, com a inexistência de visitantes estrangeiros, o público nacional, que foi. Uh, talvez o único segmento, o único indicador que não decresceu, portanto, teve um, uma, um crescimento de 0.8 pontos percentuais, não interessa, é um crescimento, mas claramente a denunciar e a, bom, a, e a comprovar a eficácia da estratégia de orientação para um, os públicos uh, portugueses, para os públicos que, nos, enfim, que circulavam no território. Uh, em termos de uh, síntese, uh, uma síntese muito simples dos resultados. O que nós verificámos e, e o que o inquérito permitiu verificar é que há um período de aprendizagem, ou seja, aproveitámos ou aproveitou-se o um primeiro momento de encerramento para um, estudar, uh, refletir, para uma reflexão interna e depois a partir daí uh, executar estratégias já em, em, durante a fase de reabertura ou mesmo confinamento. Há posicionamentos muito dif, uh, diferenciados os momentos nacionais não são homogéneos, são muito heterogéneos, com estruturas que estão a refletir essa heterogeneidade. Os processos de transição digital são essencialmente reativos, não são não são estruturais, são muito reativos à circunstância, continua a privilegiar a ser privilegiada a fruição presencial e é isto que nos propusemos estudar também neste neste ano que que o inquérito já está na rua, muitos de vocês já o receberam, seguramente, qual é a dimensão e a amplitude destes processos uh, de transição digital no património cultural, algo que também que tem vindo a ser trabalhado no resto uh, do mundo relativamente aos processos uh, um, ao património cultural, uma grande dependência dos movimentos turísticos, um, não há como não dizer isto, é, é a realidade, e a quebra dos visitantes estrangeiros implicou... Uh, a adaptação e a adoção de outras estratégias, outras medidas, outras, outras formas de se ligarem com os vossos públicos, denotando, uh, obviamente, algumas fragilidades, quer fragilidades de recursos, quer fragilidades infraestruturais nestas novas ligações digitais, nestes novos processos de transição digitais, e permanece alguma, algum conflito entre aquilo que é a fruição cultural do espaço e outras funções, culturais no caso da conservação e restauro muitos muitos muitos monumentos nacionais dizem que só nestes momentos da ausência de público é que conseguem fazer algumas obras de conservação e restauro ou mesmo com as não culturais onde por exemplo destaca-se as igrejas que uh, nunca fecharam as missas ou não fechando para as missas fecharam a sua função cultural uh, mas reabriram muito mais depressa e mantiveram as missas online por, favor, por exemplo não é Uh, em termos de notas finais Zé uh, então um, notas finais um, mesmo do ponto de vista dos objetivos do uh, inquérito um, permitiu a criação de uma série de dados com início em 2017 sobre visitantes e outras dimensões da utilização uh, para visita relativas a uma ou mais importantes categorias do património uma das mais importantes categorias do património classificado, os monumentos nacionais, e permitiu também a identificação e caracterização dos impactos da Covid-19 do ponto de vista eh, dos, eh, do, do que mostram os resultados, de uma forma também muito eh, sintética, a evolução e impacto nos visitantes eh, dos eh, monumentos nacionais e a adaptação eh, e as medidas eh, tomadas em várias áreas eh, e especificamente eh, em várias áreas pelos monumentos nacionais e eh, eh, como eh, procuramos também eh, trazer aqui eh, pelos sítios eh, património mundial eh, inquiridos. Do ponto de vista das próximas fases do estudo, continuar a recolher dados sobre os visitantes, com vista a atualizar a série de dados disponíveis, sedimentar esta vertente e procurar combatar a lacuna das estatísticas oficiais nacionais em Portugal, a continuar a monitorizar os impactos da pandemia, a questão que se coloca talvez mais importante nesta altura, a que oportunidades se colocam e que práticas emergem nos monumentos nacionais e património mundial, e, como disse a Sofia, está já em curso a nova edição do inquérito com a atualização dos dados de visita e do módulo COVID-19. Uh, algumas referências uh, e uh, depois as publicações uh, estão disponíveis várias publicações do inquérito uh, no uh, site na internet do uh, OPAC é uh, uh, este o endereço uh, muito obrigado e graças